No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma deliciosa, uma divina lasanha bolognesa, aquela coisa maravilhosa que encanta todo mundo, que deixa seus olhos lacrimejando quando vê aquela delícia saindo do forno. Essa é a receita de hoje, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu me chamo Bruno Oliveira, vamos nessa, bora cozinhar! Para essa receita não tem... Nenhum mistério Aquilo que eu sempre falo pra vocês O que eu faço, não tem mistério, não tem segredo Pode ter um truquezinho ou outro, mas eu passo pra vocês Como eu falei pra vocês no início, hoje eu vou fazer uma lasanha à bolognese Uma bolognesezinha prática, tal, pro dia a dia, pro seu domingo, tal Aquele domingo da preguiça, que você não faz nada Você quer pedir um iFood ou alguma coisinha assim Ou ir no supermercado comprar aquela comidinha congelada Calma Bora fazer essa lasanhazinha a bolonhesa não tem nenhum bicho de cabeça a gente vai precisar de quê do nosso molho de tomate clica no card que a já em cima a fazer nosso molho bechamel ou nosso molho branco a mesma coisa clica no card e aprende a fazer mas se você tá com uma puta ressaca e não quer fazer esses molhos porque vai dar trabalho não dá trabalho né mas eu sei que com ressaca você não produz nada. Vai no supermercado e compra. Acabou! Compra molho branco, compra molho de tomate. Vai no supermercado. Facilite sua vida. Mas eu recomendo. Faz. Por quê? O gosto é totalmente diferente. Muda. Mas eu entendo vocês. Dois tomates. Uma cebola. Três alhos. 300 gramas de carne moída. E o segredo, a massa, esse é o segredo, a massa pré-cozida, por quê? Porque ela não precisa ir para água, para ficar molinha, você já vai montando ela, as camadinhas, leva para o forno, tirou do forno, já está perfeita, imagina, que coisa linda, maravilhosa. E aí, gostaram? Bora começar a cozinhar? Bora nessa! Nossa lasanha está concluída, está pegando fogo, mas dessa vez eu não vou queimar minha boca que nos dois vídeos passados, né? Porque nos dois vídeos passados eu queimei a minha boca e, cara, a língua queimada não é legal. Lasanha está pronta, ela, eu gosto dela com várias camadas. Quanto mais camada, quanto mais queijo, quanto mais molho, fica mais lindo, fica mais gostoso e rende muito essa poção aqui, ela dá para uma pessoa que nem eu. Mas se for duas pessoas que nem Tayane, dá para duas ou três pessoas. A lozena tá aqui, tá linda, tá cheirosa. E como a gente fala, sempre tem o um terceiro átomo, né? Que é provar. Meu Deus, chega a tá fumaçando. Olha isso aqui. ai meu deus cara se você for um bruno da vida você não vai querer dividir isso aqui com ninguém você vai querer isso aqui só para você porque tá muito massa tá muito gostoso e aí galera gostaram desse vídeo se vocês gostaram não esquece de curtir se inscrever e comenta comenta bora conversar eu quero compartilhar várias receitas várias informações com você quero que vocês me mostrem a receita de vocês é o meu terceiro vídeo Provavelmente pode ser o último, pode ser que não seja o último, como é que pode ser, ninguém sabe. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.